Salve galera, com mais um vídeo aqui hoje pra vocês, beleza? Seguinte pessoal, esse vídeo eu não costumo fazer muito ele é, Mas eu vou trazer ele agora porque tipo, eu achei da hora essa notícia Até porque tipo, cara, não é sempre que a PS Plus lança uns jogos da hora pra gente, né cara? Galera, então, é, esse mês de julho, a partir do dia 7 de julho, galera, vai estar disponível O NBA 2K O raizinho Rider também, dois jogões muito bom, cara. NBA 2K para quem gosta de basquete como eu gosto também. Eu até tô pensando em trazer alguns vídeos aqui meio aleatório do jogo, sem nenhuma história, enfim. É só por jogar mesmo assim, entendeu? Para interagir com vocês e tal. Porque eu acho um jogo da hora, basquete, eu acho um jogo massa, tá ligado? Então eu tô pensando em trazer aqui, se vocês quiserem que eu traga aí, comenta aí embaixo, beleza? E o Tomb Raider também, cara, é um jogo de história muito foda, mano Muito foda Tomb Raider é muito da hora, mano é Muito, muito, muito da hora Galera, e a Sony já confirmou essa notícia Eles vão dar esses dois jogos E daí tem mais um, um game série que eles vão dar lá Que é tipo um filme, uma, uma parada assim Eu não sei bem o que, que é É Erika o nome do, do, do bagulho Esse game que é tipo uma, um filme interativo assim Ele se chama Erika, mano e eles vão disponibilizar isso também junto com os dois, outros dois games, entendeu? O NBA 2K e o Tomb Raider, que é um jogão demais, cara. Eu recomendo muito baixar, mesmo que você não jogue mais baixo para você ter ele. Eu, pelo menos, vou baixar os dois. Talvez eu nem jogue o Tomb Raider, cara, mas eu vou baixar, vou ter lá a hora que der na teia, der na vontade. Vou lá, instalo, jogo e já era. É igual o Call of Duty é, WW2, cara. Eu tive ele físico, vendi e tal... E agora eu tô baixando ele, cara. Tô baixando ele de grátis aqui, mano. Então, tipo, eu nem vou jogar ele provavelmente. Talvez eu jogue, talvez não. Eu acredito que não, mas... Se eu jogar, eu faço uma série, mas... Se eu não jogar, ele só vai ficar ali mofando, mas vai estar tá ali. A hora que eu quiser, tá ali. Mas é isso daí, galera. Fica ligado, então, a partir do dia 7, se você quiser, pode baixar lá que tá disponível. Galera, e antes de eu ir embora... Se quiser, me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, galera, na, na página do canal, que é GamesDandy, também o um nome, beleza? Segue lá, a página tá, tá crescendo, cara, é devagar, mas tá crescendo, tô, tô vendo que tem bastante gente chegando, assim, tá da hora, gostando pra caramba. E me segue no Instagram, lá, cara, no Instagram, se você quiser trocar uma ideia comigo, chama lá, que a gente troca uma ideia na boa, beleza? Tá passando aqui embaixo. Então tem o link na descrição do vídeo aqui também Então lá no, é o link direto Se você clicar aí você vai pra lá Me segue lá Valeu galera, eu vou indo nessa As notícias de hoje era isso, só mesmo E fui!